Olá pessoal do canal. Mais uma vez nós estamos dando nosso rolezinho, né? E a Madalena está ali se deliciando com um bolo de pote. A Lívia e o nosso querido Rinaldo está ali também. Ele que nos convidou para vir aqui, ó. o Rinaldo. Ele falou que aqui é um lugar onde ele pega o pessoal do pedal para passar e tomar um lanche. Tá lá a Madalena comendo bolo de pote, a Lívia comendo um lanche. E eu aqui gravando sem comer nada, acredita? Só óleo. Só óleo, é. Só óleo. Paga né? É, só pagar conta. O negócio da gente é só pagar conta. E ali tem um pessoalzinho que tá passando aqui, ó. Eles aqui fazendo como se fosse um pontozinho para descansar, tomar uma água, tomar um lanche. Depois eles continuam. Nós estamos num bairro chamado bairro do Tatu, pessoal. Certo? Então é isso aí Gente, nós já pegamos amizade aqui com os proprietários Bom, eu tô conhecendo mais a Madalena As proprietárias, né Madalena? Né Madalena? É, ali está uma, uma delas, ó Aqui está outra muito amável também Ah, o pessoal querido do, da Congregação cristã do Brasil Elas são irmãs, ó Olha ó. Ah lá, que beleza Depois vocês vão entrar lá e vão me agradecer Porque eu passei aqui, ó né? É, nós temos grandes, grandes famílias inscritas no canal. Aquela ali eu vou fazer bem rapidinho assim porque ela não gosta de aparecer muito não. Ó. Mas é uma irmã também, viu? É. é. Eu vou só dar pra moça aqui o um endereço Para ela poder fazer uma visita numa cidade assim que ela puder ir. Qual é o seu nome, irmãzinha? Oi! Qual é o seu nome? Oi, Eu vou falar com a irmã Yara aqui, meu um minutinho só, gente. Bom gente, eu vou mostrar para vocês aqui, eles deixaram aqui alguns animais. Aqui tem um casal de garnizés. Olha que belezinha. Lembra daquele garnizés lá da casa do seu João e Dona Nelly? Pois é. E também uns porquinhos para quem gosta, né? A criançada gosta. Tanto é que a Lívia está ali, ó. Acariciando. É um cabritinho, uma cabritinha, é isso? É um carneirinho e uma carneirinha ou um carneirinho também? Dois carneiros, né? Olha lá. Olívia, dá um tchau para pessoal. Olha lá. Olha que gracinha pessoal, dá uma olhada só Dia da criança não tem coisa melhor né E olha, mas ele é lindo né Ele é uma gracinha Olha ah, isso aqui, pelagem maravilhosa Olha só E gosta de calhinho gente Eu vou falar a verdade Eu amo isso e não dou muito valor em cachorro Eu amo mais o animal assim O cachorro se for cachorro da roça mesmo eu gosto Eu quero dizer esses Dozinhos aqui. Ali ó A pelagem que linda Que bonitinho Deixa eu filmar daqui ó E gosta de um carinho Bom como toda ovelha né pois é. Aquele ali é muito chique hein Olha a pelagem Parece que foi desenhada assim Zé Olha Vocês criam aqui que belezinha não não é lindo não o desenho filho É como deus é maravilhoso dá uma olhada naquilo hoje vamos falar beleza. a verdade ó não tô exagerando não vocês estão vendo aí né Olha a beleza disso é muito bom já valeu a parada aqui ó é que vocês não vêm por aqui mas se alguém do canal tiver passando aqui no Tatu é, parem aqui no Café com Prosa, conhece o pessoal aqui, ó. Vem tomar um belo de um café, tomar um lanche. Vocês vão gostar. Olha a briozinha paradinha lá, ó. Fala pra nós, como que é seu nome? Luana. Luana. É, quanto tempo tem esse, esse carneirinho? Ele deve ter, assim, no máximo uns cinco dias. É, porque nem caiu um biguinho ainda, né? O um biguinho cai entre sete e dez dias. Ah. E ele nasce lisinho, eu achei que já nascia peludinho. Não, ele nasce liso depois vai criando pelagem. E essa aqui é, que é a mãe dele? Não, não. Esse o aqui Morte. é um outro carneiro de lá também. Ah, ter, no máximo, uns dois meses. Ah, então deve ser um irmão. Olha só, gente, nós estamos aqui e a Luana... Essa mais nova amiga. E aqui tem um porquinhos. E ela também. mostrando, né? Que nasceu esse carneirinho. E os galinzezinhos, é gente. gente. E aqui está outro também, né? Vocês sabem que eu, eu amo animal, né? Vocês gostam também. E aqui é o lá, ó. Olha lá que lindas. E a gente deixa, né? Ah. Parece... Um prazer, gente. Sim, eu vou no... Aqui, na terra. Acabei conhecendo esse lugar muito doce. Fussando, lá o chão, lá o portão. Lá... É. Para vocês da Cristã do Brasil, eles são da Cristã Brasil. lá, Manda lá. Eu, eu sempre falo assim, eu também sou um cristão no Brasil. Não me pertenço a ter mas mas me considero um cristão. Um abraço. Esse é o mais novo lançamento do canal agora que eu pedi essa de ação do canal. <risos> Já. Olha só, gente, nós estamos aqui. Agora eu vou ver se vai, se o sinal vai, né? Se o sinal não vai. É, segura firme ele que ele, ele vai dar uns pulinhos, mas é só. Olha lá o dele que ainda não caiu, ó. Tão novinho que ele é. Não, mas é, é uma gracinha mesmo, né? Bebezão, eu sou suspeita. Ah, não, é uma gracinha. Por que, que eu escolhi para o nosso canal Vida de Roça? Por causa da meiguice que a gente Meu sente bebezão. por essas. né? e Nós temos duas calopsitas e elas são criadas soltas. Solta, solta. Elisa. Oi, Elisa. O aqui. É Aí você precisa como que elas são. Da Oi, Elisa. Casa. A Elisa, é nossa neta. Ai, hum, olha lá. Olha a carinha disso. <risos> Olha ah lá. eu sou um machinho Eu sou um maquinho. Um Futuramente nós vamos começar, quando for para a roça, ter a nossa criaçãozinha também. É que a gente viaja bastante. Aí, ela quer voltar para a roça, vamos voltar, se Deus quiser. A terra, Deus já nos deu. Ai, Ai, que é, de como voce. assim dizer? O mais difícil, Ai, Deus. Deus já nos deu. Cheiro de roça, sim, sim. É, então. Tem um cheiro <risos> convidativo, né? É, mãe? dá uma olhada campo. nisso. Cheiro de campo. Oh, rapazão. Tá bom aí, essa é, tá tomando meu lugar aí Ela que tem que aí, eu, não sei você não Olha Viu? a carinha dele é preto e branca Coisa mais linda, não é à toa que Jesus é comparado né Por conta da amiguice né E gosta de um carinho. Ah, mas tô só vendo ali Olha, olha que lindo aqui Olha que parece cedo ali, olha, deixa eu ver olha bem? aqui Cícero assim, ó, que dentro da orelha dele ó Que, é. que delicadinho Ele não quer deixar Tira a mão, deixa, deixa eu pegar aqui dentro ó tô falando pra você ver ó. ah tô vendo tô agora eu vi vizinho mas também que esse tratamento que ele tem bom pessoal aproveitem e já se inscrevam no nosso canal tá bom compartilhe nossos vídeos aí com o pessoal o pessoal vai gostar muito com certeza vão gostar mesmo e compartilha né comentem também e o senhor Vanderlei Banos, eu acabei de falar para o senhor ali, viu? Eles são irmãos em Cristo, tá bom? Um abraço para o senhor e para todos aqueles que, mesmo não sendo da Cristina do Brasil, são nossos amados amigos e irmãos também. Que presente que recebemos pelo convite do nosso amigo Rinaldo, que está lá dentro. Pode para a foto! Você quer vir? <risos> Pega o carneirinho ali pra você ver que gracinha que é. Você vai entrar lá é na frente? É? é daqui primeiro? Sim. É daqui primeiro. É do é é. seu Sebastião aí, Dana, da Paula. Nossa. Tanto se é, tiver é. que eu vim aqui, filho. lá o carneirinho. É. Pega lá o carneirinho. É, Ai, Luana, tá salvo. é novinho. só É? E você não um não alôzinho, é? Que gracinha é essa? Deixa Porque era